É o time de vermelho contra o azul. O objetivo capturar a cone que está lá na quadra do adversário e trazer aqui para dentro do seu tabuleiro. Dentro da área de defesa, dois jogadores de cada equipe, dois azul, dois vermelho. Do lado de fora são os atacantes. O objetivo da defesa é tirar a bola do controle do atacante. OK? Valeu. pela defesa, opa Perdeu o controle e começa tudo de volta Isso, Lucas trouxe aqui mais um cone Defesa só fica lá dentro da área de defesa Só dentro da faixa, escada com o giz A dificuldade não é dá para trocar de mão, né? Opa, Igor passou lá, boa Igor Boa Igor, boa Olha única parte ruim é essa, que não dá pra trocar de mão o botar de cone. Volta lá, foi pego, volta. O time que conseguir trazer três cones pra dentro do bambolê, vence, tá? Três cones fecha o jogo, ok? Boa Petro. Um a um até agora, um a um. Opa, dois Fechou então, Fechou Três aqui, três a um, fechou Isso Usa a troca a Troca de mão, né Usa a troca de mão, protege a bola Boa, Luísa Boa, Luísa Coloca o pole lá, Luísa Dentro do bambolê. Isso, agora em direção